Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e estou aqui com mais um treino do programa Total Hit, programa de 20 minutos com peso corporal, vamos fazer um treino com 30 segundos de estímulo, 10 segundos de intervalo, são 30 séries, bora treinar todo mundo junto. A Feta aqui ela vai fazer todos os exercícios de forma adaptada, tirando o impacto, fazendo com que todo mundo possa fazer, Aragão tá pronto, Yara, Pablo, galera todo mundo junto com a gente, vamos pronto, bora, 3, 2, 1, saltinho lateral. Vamos fazer esse salto, ó, de um lado pro outro, tentando pular o mais rápido que a gente puder. Sentiu que tá fácil? Só encosta o pé no chão e já vai. Vamos lá, mantendo o controle do movimento. Dá uma freadinha, ó, quando você saltar. É você mostrar que você estabilizou e aí já vai pro outro lado. Pensa, gente, que vocês estão pulando como se fosse um riozinho ou uma linha imaginária. E aí vai o mais lateral que você puder ir. Agora são só 30 segundinhos. Tá fácil? Dá uma aceleradinha. E aí vai lá, continua. Se tiver difícil, faz que nem a Fê. 30 segundinhos, recupera galera A gente vai fazer agora O agachamento abrindo e fechando com salto Abrindo e fechando Todo mundo prepara, 10 segundinhos para recuperar Foi, agacha, fecha Agacha, abriu Agacha, fechou Abriu, fechou, tá difícil? Faz que nem a Fê Tira o um empate. bora Mais 30, mais 20 segundinhos Boa, Iará, lá embaixo na amplitude Perfeito, boa Pablo. Fechou, abriu Bem feito Exatamente isso, maravilha Vai trabalhando com amplitude que vocês conseguirem, gente Abre e fecha Abre e fecha Bora, mais 3 segundinhos Se estiver muito difícil, menos amplitude Recupera nesses 10 Vamos pro solo Fazer a pranchinha E vamos fazer a prancha, abre e fecha Todo mundo prepara Fez, você tira o impacto, tá? 3, 2, 1, foi Tenta não mexer o tronco Só mexe a perna Empurra o chão com o braço Deixa o ombro bem duro pescoço olhando lá pra baixo, vai, continua! Perfeito, Feio! Joelhinho bem estendido, empurra bem o chão, coluna bem retinha, perfeito o movimento! Boa, boa, boa, Aragol! Sem deixar ceder o quadril, perfeito, Yara! Bate e volta, vai, com um pouquinho mais de velocidade de sobe que dá! Vamos, galera, bora, se concentra! Três segundinhos, bora! Dois, maravilha, recupera! Vira de barriga pra cima, vamos fazer o canivete! Você vai trazer os joelhos estendidos, um pé de cada vez, tá? A gente vai com os dois: 3, 2, 1, foi! Bora! Vamos lá! Faz essa mão encostar lá no pé, lá em cima, marca o movimento e volta! Pode bater o pé no chão na volta, a mão também! E continua, galera! Vamos com tudo! Vamos deixar fritar esse abdômen! Se estiver muito difícil pra você que está em casa, faz igual a Fê! Sobe um pouquinho menos, traz uma perna de cada vez, mas não para! Bora! Mais 8 segundos, galera! Vamos! Bora! 3, 2, 1... Recupera! Gente, Virou de barriga pra baixo. Vamos fazer a flexão de braço que tira a mão do chão. Fê, você, você com o joelho. 3, 2, 1... Flexão, tirou a mão, subiu reto. Flexão, tirou a mão, subiu reto. Deixa o umbigo lá nas costas. Corpo bem travado, é como se fosse uma prancha e uma flexão. Bora! Corpo duro, galera! Vamos com tudo! Todo mundo, bora! 30 segundinhos, perfeito, Yara bom movimento, Pablo repara, ele tira só um pouquinho a mão do chão e já sobe, tirou, pois subiu perfeito, é exatamente isso boa Yara, maravilha sobe com esse quadril bem duro, umbigo lá nas costas perfeito o movimento, é isso aí perfeito, recupera galera todo mundo de pé seguinte, a gente vai fazer o deslocamento lateral, então a gente vai imaginar que a gente está tocando num ponto lá embaixo valendo Ó, desloquei, encostei Desbloqueei e encostei. Bora. Faz o deslocamento lateral. Boa! Isso aqui pega demais, gente. Se tiver difícil, faz sem o um saltinho, igual a Fê. Sentiu que dá pra acelerar um pouquinho? Tenta fazer essa transição. Bora! 10 segundinhos, gente. Vamos com tudo! Bora! Tá começando a fritar as coxas aí? Então vamos! Bora! 30, 10 segundos pra recuperar! Galera! Vamos começar no centro. A gente vai para um lado, chegou e vai para o outro. Recupera um pouquinho. 3, 2, 1. Bora! Pra um lado, joelho bem estendido, ó. Do outro. Durante o movimento, quando eu finalizo ele, tento direcionar os meus dois joelhos lá para frente. O braço também, para ajudar a deixar o movimento mais seguro. Peso todo no calcanhar. Vamos lá, galera. Bora! Continua mais 12 segundos que eu quero ver esse movimento. Deixa o joelho estendido. Isso, galera perfeito, os bem estendido e vem, ótimo movimento Ponteiro de pé sempre pra frente, isso, perfeito recupera, 3, 2, 1, recupera maravilha galera, vamos fazer agora ó, é, o movimento da minhoca estamos aqui, mãos no chão, o braço vai lá na frente e volta bora, vai lá na frente e volta, esse até a frente consegue fazer o movimento não é tão difícil só toma cuidado para durante o movimento você não perder o quadril, o quadril fica lá em cima, tá? Então vai lá na frente e volta. Isso, perfeito. Muito bom, Fê. E volta lá atrás. Certinho, Yara. Perfeita a execução. Vamos lá, vamos lá, galera. Vai que tá bonito. Bora, mais uma. Aê, e voltou. Recupera todo mundo sentado no chão aqui, ó. A gente vai fazer o um Russian Twist, tá? Todo mundo se concentra. 3 segundinhos para recuperar, você é o alternado, feito, valendo, bora! Marca a mãozinha lá no chão, que o movimento fica encaixado Mulherada normalmente tem de facilidade de fazer esse exercício Para os homens é mais difícil, vendo o movimento da perna Mas vamos lá, procura olhar para a mão que indo para o chão Que te ajuda a marcar o movimento, galera Bora! São 30 segundinhos só, deixa fritar Bora! 6 segundinhos, vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos. deixa fritar 3, 2, 1 Perfeito, levanta. Todo mundo de pé, gente. A gente vai fazer agora ó, aquele saltinho que o quadril vai para um lado e o tronco vai para o outro. A Fê vai fazer assim o um salto. Todo mundo prepara. Vira o braço para um lado ó, e o tronco para o outro. Bora. E gira. Faz o um saltinho com os dois pés juntos. Boa. Vamos lá. Gira e volta. Vai. Gira e volta. 15 segundinhos, galera. Bora. Força! Vamos lá, 10 segundinhos! Força! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais cinco! 4, 3, 2, 1! 30 segundinhos, gente! Pé na frente, um! Você lá na frente, Fefe, e aí vai recuar um de cada vez. A gente, ó, vai é fazer o Jumping Land. O salto que troca na frente. Todo mundo, vai! Saltou, trocou. Cuidado na hora da recepção, gente. A hora que você vai pro solo, não deixa o joelho bater forte, marca o movimento mais devagar. Sentiu que tá muito difícil? Faz igual a Fê. Troca aqui, ó. Não precisa trocar saltando. Sentiu que recuperou um pouquinho? Troca saltando de novo. Bora, galera! Vamos deixar fritar essa coxa, vamos, vamos, vamos! Bora! É a primeira passagem, vai! Aê! 30 segundos, perfeito, volta pro solo. Flexãozinha de braço, cotovelo fechado para pegar tríceps, tá? Todo mundo na posição. Prepara! Vai! Flexão fechada! Força! Muito bom! Bora! Empurra mesmo! Empurra! Vamos lá! Perfeito! Fechadinho cotovelo, tá lindo! A execução Fê! Boa, Yara! Maravilha! Isso aí! Ficou difícil? Ela é forte, mas ficou difícil, colocou o joelho no chão e continua. O importante é não parar. São 30 segundos, tem 10 segundos para recuperar depois. Vamos galera, bora, 3, 2, 1, fica deitadão, vamos ficar no solo, vai dar para recuperar um pouquinho, a gente vai subir contraindo bem o glúteo, raspou a no chão, sobe de novo, prepara, foi, sobe, raspou, subiu de novo, tenta aproveitar para recuperar, não precisa colocar tanta velocidade, e vamos tentar contrair bem o glúteo, vai galera, lá em cima, vai, vamos com tudo, bora, vamos lá, vai. Isso, lá em cima, bora, esmaga bem esse glúteo, deixa travar bem essa musculatura e vai, lá em cima, esmaga e volta, você só para de subir quando a mecânica do movimento não permitir que você suba mais, força, força, 3, 2, 1, maravilha, deitados, na mesma posição que a gente tá apoiado no chão, com o abdominal insistência, tá, a gente não vai descer, vai ficar lá em cima contraindo e bora, vamos lá, valendo, esmagando esse abdômen, força, Tenta manter uma distância entre o queixo e o peito para não puxar o pescoço Pensa que a força vem do abdômen Bora, Fefe, solta a respiração, esmaga, esmaga Vamos, vamos, vamos, Aragão. Concentra, garoto, vai que é seu. Bora, bora, bora, Yara Nota mil, gente Todo mundo muito concentrado, focado no treino, isso é importante Esse é o melhor momento do nosso dia São 20 minutos A entrega total É isso que eu quero de vocês, galera Bora que tá terminando, se concentra Aê, vamos recuperar lá em cima Gente, Vamos fazer o burpe agora Você, Fefe, faz daquele jeitinho adaptado Só mais três segundinhos para recuperar Bora burpe Vamos Bateu, subiu lá em cima Bateu no burpe, subiu lá em cima Tá fácil, acelera Se tiver dificuldade, põe uma perna, a outra Chão com chão Uma perna, a outra Dá um soltinho curto Faz no seu ritmo, mas faz Se entrega Todo mundo dando o seu melhor aqui, bora galera Vamos lá Bora, mais 10 segundos de bar, -pé. Vamos! Força! Bora, bora, bora, bora, bora! bora. Vamos, tá terminando, dá pra mais um! Perfeito! Recupera, galera! Vamos voltar pro saltinho lateral Pulando aquele, aquela linha imaginária que tem aqui Aproveita os 10 segundinhos 3, 2, 1, foi! Saltou! Galera, já entendeu o estímulo Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido agora ó. Bate o pé e volta! vai bate e volta vamos lá Se tiver difícil marca e salta tá muito difícil dá um saltinho mais curto mas tenta bora sempre que você trabalhar com mais explosão mais amplitude vai trabalhar com mais intensidade maior gasto calórico é isso que a gente quer vamos lá bora vamos três segundinhos dois um três segundinhos são três saltos né isso é ótimo ó abriu fechou Todo mundo prepara junto, Fefe, sem impacto, concentrou, foi! Agacha, volta, agacha e volta, tá difícil, professor, desce um pouquinho menos, desce um pouquinho menos, tá muito difícil, abre e fecha igual a Fe, só tenta manter o ritmo, coordenar o movimento, não para, bora, pressão lá no calcanhar, fazendo a força, vamos, deixa fritar! Mais 10 segundos, bora galera! Tá gritando. É demais. Sensação tá boa. Bora. Aê. Vamos dar uma recuperadinha na coxa. Mãos no chão. Posição de prancha. Abre e fecha. Fefe. Vou ser daquele jeitinho. Pé, joelho bem duro e uma perna de cada vez. Vai. Bora. Certinho, ó. Tentando deixar o quadril bem parado. Só faz esse movimento de abrir e fechar a perna e volta. Muito bom. Coração, essa hora já tá lá na boca. Mas o mais importante é você controlar a cadência do movimento, manter o movimento certinho, padrão do movimento sempre legal, levanta um pouquinho a cabeça, pressiona um pouquinho assim, tá bom, perfeito, um migão lá nas costas, três segundinhos para terminar, dois, deita no solo galera, vamos fazer o abdômen canivete, esse abdômen bem difícil, bem completo, com o peso do corpo talvez seja o mais difícil, todo mundo junto, três, dois, um, foi, bora, vamos levar a mão lá no pé, Bateu o pé no chão, subiu. Aproveita esse touch no chão e sobe. Bora, galera. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Tá fácil, acelera, Pablo. Vamos, garoto. Mais 12 segundos, vai. Bora, vamos fritar, gente. Vamos, tá terminando. Mais 6, vai. É a última vez que vocês vão fazer o canivete hoje. Bora. Aê. Vira ao contrário. Flexãozinha de braço. E tira a mão do chão. Concentra todo mundo, vai que 10 segundos a é intervalo, mas a é transição Todo mundo na pegada, flexão, tirou, subiu, valendo! Bora! Flexão, tirou, subiu! Pense em subir com o corpo duro, olhando pro chão Cotovelo sempre na linha do peito e ombro O braço nunca muito lá pra frente, vai! Bora! Vamos lá! Boa, galera! Vamos com tudo, o ritmo tá excelente! A entrega tá top! Vamos lá, gente! Isso que a gente quer, a gente não quer que você seja melhor que a pessoa que está do seu lado Você tem que ser melhor do que você era ontem, isso é importante, pode recuperar gente Lá em cima todo mundo, vamos fazer o deslocamento lateral agora, ó De um lado pro outro, tá? Prepara, foi! Desloca, desloca, desloca, desloca Que delícia, suadeira louca Todo mundo numa beta pegada Vamos que tá terminando, galera Vamos lá, bora, desloca desloca, de um lado pro outro, vamos com tudo deslocou, deslocou mais 10 segundinhos, vai deixa fritar galera, bora, vamos lá deixa fritar que o próximo vai dar pra recuperar um pouquinho, vai, 3 2, 1, perfeito recupera, gente não esquece ó o joelho da base tá estendido, vamos pra um lado pro outro, todo mundo prepara concentra, bora pra um lado pro outro Agacha, trabalhando bem essa musculatura adutora Os dois pés tentando deixar viradinho mais pra frente Isso ajuda E vamos com tudo Bora lá, galera um lado, pro outro Perfeito o movimento, certinho Boa, Aragon Vamos, 10 segundinhos, galera Tá fácil, acelera Já conhece o ritmo Já tá entendendo o seu corpo Vamos com tudo, vai Boa Aê. Posiciona os pés aqui no tapetinho Fazer a minhoca, tá? Mão no chão, vamos lá na frente e a gente volta. A gente, prepara! Foi! Vai com o braço e volta! Maravilha! Vai com o braço e volta! Perfeito! Vai com o braço e volta! Vai lá! Vai até onde você conseguir! Pode reparar, ó! Para alguns homens, principalmente, tem mais encurtamento, é natural que o joelho fique um pouco flexionado durante a subida. É natural todo o movimento que ele sobe, ele tá sentindo alongar o posterior dele e isso é ótimo perfeito Yara, maravilha recupera lá em cima gente muito bom a gente vai deitar no solo agora ó, e vai fazer o Russian Twist o abdomenzinho aqui lateral Perfeito. você publica o alternado, 3, 2, 1, foi vamos lá, lembra gente marca o chão, deixa os pés juntos se tiver muito difícil mexe um pouco menos a perna e continua levando o tronco na lateral ou faz que nem a Yara. Põe o pé no chão Mas não para São 30 segundos, é pra fritar Vamos! Bora, galera Vamos lá Vamos, Bora, bora, bora É o último twist, vamos Vai que tá terminando Bora Bora, bora, bora, bora Aê Perfeito, gente Vamos subir Continuar trabalhando essa coordenação do movimento aqui de um lado pro outro Vamos lá, saltar, se quiser já marcar Começa pro tronco do lado e a perna do outro e gira De um lado e pro outro Bora Aproveita pra dar uma recuperadinha Coração na boca e vamos lá Vai lá, virou Bora, vamos lá Tá fácil, professor? acelera um pouquinho, ó Com intensidade Vamos, gente, é o peso do nosso corpo Quem manda é a gente Se botar um pouquinho mais de velocidade vai pegar mais Bora Vamos, vamos, vamos, vamos Bora, não é pra ser fácil, vai Coração lá na boca o tempo inteiro Força, força Bora, três, dois, um Maravilha, gente, os dois pés lá na frente, ó Fê, você vai fazer o esqueminha indo pra trás A gente vai fazer o jumping lunge Galera, eu não quero menos do que tudo agora Vai, bora, vamos lá Pode fazer o agachamento e sobe. Bora, deixa fritar Se precisar, marca um pouco o movimento embaixo E sobe Faz um pouco mais devagar Mas não para Bora, vamos fazer forte, vai Deixa fritar Pesou, faz que nem a fé, mas não para 10 segundos, vamos Frita ah. Bora, bora, bora Mais 3, 2 Perfeito, vamos pro solo Mata demais Não tem noção que pega a perna Mão no chão, flexão fechada Todo mundo prepara Bora, sem parar, vai Flexão, fechadinho o braço Próximo do corpo, vamos Bora Vamos lá Capaz, acelerar acelera! Vamos! Bora, bora, bora! São 30 segundos! Vamos! Tá muito difícil pôr o joelho no chão, mas vai! Vamos! Bora, bora, bora, bora! Vai que tá terminando! Vai. 3, 2, 1, perfeito! Galera, agora vai dar pra recuperar um pouquinho. Pé no chão, deitado com as costas apoiadas. Vamos fazer elevação de quadril. Concentra, o cardio tá alto, mas vai lá! Subiu, voltou. Valendo, vai. Sobe e volta. Contrai o glúteo e volta. Bora! Vamos que tá terminando. Bora que tá terminando, galera. Vamos com tudo, vai. Sentiu que tá fácil, dá uma aceleradinha. Mas não perde a essência desse movimento. Subir até o limite que a articulação permite. Contrai o glúteo, bastante, e volta. Bora. Vamos pedir para essa cadeia posterior. Contrai mesmo, posterior de coxa e glúteo, lá em cima. Mais três segundinhos, bora! Aê! Deitadas no chão ainda. Pode parar, Fefe. Vamos fazer o abdominal em insistência, gente. Tronco bem firme, tirou um pouquinho do chão. Valendo, bora! Vamos lá! Ficou lá em cima, movimento mais curtinho, vai! Bora! Pô, Yara É isso aí, concentradace. Entregue, vamos, garoto! Bora, bora, bora! Esmaga esse ABD! Bora, Pablinho! Vamos, filhão! Vamos, vamos, vamos! Bora, duro! Bora, Bem, Fê! Isso aí! Sempre tomando cuidado para não puxar o pescoço Isso é importante, ela tá fazendo o movimento do jeito certo Mas sete segundinhos só, tá terminando Boa, Fê! Vamos, vamos, vamos, agora go! Três, dois, um! Todo mundo de pé, galera! A nota mil o treino A gente vai fazer o último exercício Burpee, entrega total São os últimos segundos, todo mundo preparado Foi! Bora! Vamos lá! Todo mundo na pegada, vai galera! Vamos lá! Faz o burpee e salta! Boa, Fê! Isso aí! É adaptado, mas ela não tá morta, gente! Vambora! É isso aí! Ela só tirou um sal. Bora! Vamos acelerar! Bora, galera! Mais 15 segundos! Vamos com tudo! Bora! Todo mundo junto! Entregando! Vai! Bora! Vamos! Sete segundinhos, gente! Bora! Vamos! Não para, não para! Dá pra mais um! Perfeito! Aê! Meu Deus, que delícia, nota mil. Boa, galera. Muito legal. Sensação maravilhosa, gente. A entrega desse time aqui foi total e absoluta. Foram 20 minutos, mas olha o nosso estado. 20 minutos do melhor que a gente pode dar de nós mesmos. Essa é a intenção. Todo mundo, a pegada do Total Hit é essa. Tomara que você tenha recebido essa mesma energia que eu recebi deles. Você que está em casa esteja recebendo também. Tamo junto, tem muito treino ainda pela frente, galera. Valeu.